E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Máquia e bora pra Doom. No último episódio eu tenho um informativo aí pra vocês. E agora a gente vai pra fase 21, Crunch. Então bora lá! Falaram que a gente ia ter que mergulhar por uma passagem e tal, né? Então vamos continuar com essa... Na realidade, como eu não sei o que tem nessa fase... Deixa eu pegar alguma coisa melhor. Vou clicar nesse botão, porque eu, eu gosto de clicar em botões. Ok. Tem um monstro único já na fase, né? Então, vamos lá. É, pessoal. Tem cara de ser uma coisa muito. Muito difícil não. Então, vamos ficar aqui. Pegar algumas coisas. Tá planejando em fazer um. Uns comentários mais aleatórios, né? Mas é meio difícil. Pensar aqui no. Em sobreviver e. E pensar em coisas aleatórias. Começa a... Começa a perder o assunto. Meu ruim. <risos> Mas vamos lá. O... Nossa, eu tava pesquisando e o... O Clusterfuck, ele quase não sai updates, né? O... O carinha que faz o... O carinha que faz o... Esse WOD, ele... Ele não, não atualiza tanto esse jogo. Como eu gostaria que ele atualizasse. Mas é isso aí. É que assim, quem tem o Discord dele, geralmente, aí... Consegue uns updates e tal. Mas a gente quer... A gente que é mortal que tem canal pequeno, fica meio difícil da gente saber. Porque eu, eu baixo isso aqui do mod DB, né? E a versão de Clusterfuck que tem lá é essa versão que a gente tá vendo. Mas tem um cara que eu acompanho, que é o Ultraviolence. E ele, inclusive, muito bom canal, se vocês quiserem ver bastante conteúdo de Clusterfuck. O cara é bem engraçado. E o conteúdo dele é bem abrangente, ele joga uns... Além vender tá bem louco lá, essas coisas. Tipo. Uns um WOD bem mais difícil do que esse daqui que eu tô jogando. E.. Eu queria entrar no Discord deles, mas eu fico meio receoso, né, às vezes. Meio.. Parece meio bobo meu falar isso, mas.. Eu acho que eu, <risos> eu sou muito pequeno ainda pra conseguir conversar com aqueles caras. É. Desilusão minha. Mas.. Clusterfuck ele. pelo que eu vi ele tava. estavam planejando uma atualização pra ele. E.. Iam adicionar uma nova classe de nemes. De Vexed, quer dizer, né? Bem pior do que tem. Caralho. Ice Spider. Pronto. E ele ia colocar uma nova classe de... Nova classe de Vexed. Eu só não lembro qual era. Eu vi no, no último vídeo do Ultraviolence. E ele ia colocar uma nova classe de Vexed. Aí eu queria ver, né? Pra... Ia ser da hora. Assim que ia lançar eu ia trazer aqui pra vocês, né? Se eu não tivesse no meio de um mod, com certeza. Nossa, fase muito escuro Muito escura com gente me batendo toda hora. Então eu preciso passar a mira pra ver se eu encontro a pessoa, né? Mais gente aqui? Mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Um monte de armadura? É isso aí. E. Oxi. Agora tem um aqui. Takorro. Tá, Isso aqui. Cara. <risos> Meu Deus. o oh. Acho que um jogo que eu traria pro canal, assim, pra gente fazer uma série seria Vampira Máscara eu gosto pra caramba daquele jogo, inclusive do do próprio papel e caneta, né? Do oxe, do próprio RPG. Eu gosto pra caramba de Vampira Máscara e acho que seria uma série trazer aquele bug em forma de jogo. É bem interessante, a gente consegue fazer bastante coisa e eu ia trazer, tipo, como 90% do YouTube que joga esse, esse jogo, joga com... Com umas classes, tipo... Com umas classes mais normais, tipo tremere, essas coisas. Aí, no caso, eu traria um, uns vídeos com o modo hard do jogo, né? Que seriam um os Nosferat e tal. Acho bem, bem legal se a gente fizesse alguma coisa assim. Bom. Meu gato entrando pela janela. Ah, vamos lá. Então, pessoal. aí quanto ao... Quanto às novas séries, esse... Throwback Thursday que eu vou fazer na quinta-feira. Aí, seria... Seria tipo uns um jogos do Nintendinho, essas coisas. Que eu acho bem, bem legalzinho trazer pro canal. Então, coisas antigas que eu jogava no Mega Drive e tal. Tava pensando em fazer isso, tipo... Mas não vídeos longos, né? Tipo, série Mas coisas como... Coisas como... Alex Kidd, sabe? Tipo, fazer um episódio só. Com... Um... Jogando alguma coisinha assim, né? Que era... Que é praticamente lendário, né? Pra gente tirar um pouquinho o foco do Doom. Porque isso aqui cansa, né? Falar pra vocês. Com certeza vocês... Com certeza também devem cansar, né? De... Às vezes trazer o mesmo. Mesmo coisa, muitas vezes não.. Não se tem muita, muito o que fazer, né? Na, nas fases. E nem esse daqui. Eu não, já tô cansado de, de jogar Tem Sectors. E é um mod que eu gosto, né? Aí. ou oh. E por mais seja legal trazer as coisas com memes, às vezes.. Fica um pouco maçante, né? Trazer umas gameplays mais informativas. Também pretendo. Mas... Dualice Madness Returns eu não vou fazer... É... Importante. Esses playthroughs que eu tô pensando. Se fazer em inglês e tal. É... Eu vou começar os vídeos, né? Com certeza falando em português com vocês. Pra ativar as legendas, né? Pra não esquecer. E... Basicamente isso. Jo alguns jogos... Que esses jogos que eu vou fazer playthrough, eu não vou zerar 100%. Eu pretendo trazer uma... Crusher vai aqui. Então, eu pretendo só jogar por cima mesmo, né? Pra gente fazer uma série um pouquinho mais rápida. de arma que isso aqui tá muito dando, dando muito recoil então que aí fica muito episódio que nem aqui o tem sector já tem bastante coisa né então eu pretendo trazer menos episódios até passando por cima né pelo menos mostrando a história tá? tal sem cortar cutscene essas coisas eu acho que fica mais, mais bonitinho pra gente jogar Vou clicar cá, não tem nada. Não tem nada. Eu acho. Não. Ai, ai. Nossa, que queria entrar ali. Eu queria muito entrar ali. Vou clicar aqui. Nossa senhora. Ah, aqui é um crusher perfeito. Vamos vir para cá então. Ok, tirando com essa arma que eu nem posso gastar ela. Engraçado, isso aqui abriu alguma coisa, não sei o que é. 250 monstros. Eu vou salvar. Eu não quero represálias. Com certeza vão ter represálias. Ok. <risos> obrigado. Muito obrigado. Eu abri alguma coisa com isso aqui? Não sei o que eu abri. O botão continua apertado, pelo menos. Então vamos subir de novo. Caraca, essa fase é muito grande. É um Crusher, né? Não, só voltava. Essa fase aqui é muito enorme. Meu Deus do céu, cara. Claramente um vídeo grande. Pra onde que vai? Eu a chaves Nem consegui pegar chave nenhuma até agora. A gente veio daqui. A gente não, não veio. Não, na realidade. Ah tá! Entendi esses botão, ai, tá abrindo as coisas aqui, tá abrindo tudo por fora, mas tem uma coisa aqui, não, pronto, abriu aqui. Ai, nossa, muita gente aqui. aqui. Tem esse outro botão. Tá abrindo duas portas. Eu não gosto de duas portas ao mesmo tempo. Vamos entrar aqui. Aqui é aquela outra porta que a gente foi, né? Opa! Nossa, eu tô sendo metralhado de todo lugar também. Mas também. Nossa, mano, 15k. Hum, quanta gente, mano. Vou jogar uma granadinha ali. Com certeza. Tem uma gente. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Maluco, me solta. <risos> Barril Nemesis, o cara na minha frente, mano. Fala, faz isso comigo não. Por favor. Pronto. Porta fechou. Perigo passou. E o shopping do metrô abriu de novo. Então, bora lá. Cyber demais. Cadê? Pronto. Acabou. Tem mais Cyber. Ainda bem que ele não era lendário. Nossa Senhora. Obrigado. Ok, o teleporte me leva para um Crusher. Muito engraçado o jogo. Ok. <risos> Deixa eu pensar. Uh. Cadê? Oh, meu... Pai. Abriu alguma porta em algum lugar, que eu não sei onde é. Aqui. Tomando vários danos consecutivos. Vou acabar com esse carinha aqui. Vou jogar uma granadinha ali. Toma essa mina aí também. Nossa, bela mina. Meu Deus! A vai ser grande, hein? Que eu vendi em todo lugar. Olha isso. O bom é que aquele tiro de BFG né de antes ele deu cabo de bastante gente. Conseguiu. Limpar bem aqui a rua. A rua. <risos> Ouvi barulho na rua. Ouvi, uh, conseguiu limpar bem aqui o cenário. Bom, que fechou. Então é aqui pra trás que eu tenho aqui. Vamos descer. Ah, tinha uma ponteira. Quero andar aqui eba. Ah. isso aqui, dois mank, uma arma azul muito bom, meu deus, carai. Cara, espectros são chatos. Meu amigo. Uh, Doctor. Nossa senhora. Dupron, Reste Sphere. É bom, é bom. Tá funcionando pra mim agora? Não. Me deu um Reste de Serigi. meu Nossa Ah, tô enxergando nada Pra onde vai aqui? Boa pergunta Ah, sobe aqui Tá é... Vou clicar aqui Aconteceu nada Absolutamente nada. Não, não. Ah tá, aquele negócio lá baixava a plataforma pra gente subir e só. Então é aqui ó, a resposta. Tem esse negócio aqui que talvez tenha sido acionado por isso aqui. Então, isso aqui é aquilo ali. Vamos esperar isso aqui. Vamos subir. O elevadorzinho. Vamos esperar. Que ele vá pra algum lugar útil. Ah, tecnicamente foi. Eu apertei aquele outro botão. Olha o tamanho dessa fase. Voltamos para cá. Mas para onde vai? O que a gente precisa? Bom. Os carinha apagou o pato. Abriu esse outro botão. Gameplay do botão. Acho que abriu essa porta. Deixa eu olhar. Vá. Onde fazem grande é isso. Não faço a mínima ideia do onde eu vou. Ah. Esse vídeo vai ser grande. é um lugar azul que a gente não foi lá. Não achamos nenhuma chave. Não achamos nada. já são 20 minutos de episódio. Podemos, Vamos vir por aqui. A gameplay vai ser longa hoje. Ah, entendi. Aquele negócio ele subiu o nível de, de coisa tóxica daqui, né? É isso aí mesmo. Então agora tecnicamente eu não vou poder mais ir ali, né? Aqui. Ah, pra cá. Não, pra cá vai pra onde a gente tá. Ah, não vai pra lugar nenhum. Eu era pra lá mesmo. que a gente entrava aqui ah, ó, o negócio subiu aqui hum. a gente precisa ir lá pra fora basicamente é isso tem um lugar lá embaixo que eu não fui 242 monstros e 222 tá vim pra cá ah tá bom fomos aqui pra fora né que era o o intuito desde o início. ai que burro não consigo pular aqui né Vamos voltar então Agora a gente já sabe o caminho Então vinha pra cá Aí pulava aqui Aí subia lá no último nível Que é aqui Pegava aquela munição Tá aberto isso aqui? Ah, bom <risos> Ok <risos> Eu tava na frente da saída o tempo todo Então é isso aí pessoal então essa gameplay foi meio confusa, mas 23 minutos de episódio é muita coisa. Então vou encerrar por aqui e até uma próxima. Falou.